Essa cultura, como eu amo, essa cultura de gan um Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura de um Esse aqui é o cacique que não conflito Gustavo é o garra de, Jagar, de eucalipto, apocalipto, traz o todo apocalipse Vejo sua morte lá no eclipse Hoje a lua vai ser sangrenta que te alimenta Com certeza, mano, a minha rima te arrebenta Já que é quatro versos, então isso é comum Vai ser quatro versos e eu mato os dois cada um Não entendi nada do que você fala na parada a ideia é obesa, carra de chagá Mas de noite cê vira tigresa ria é complicado, olha só vacilão Sabe que rap é liberdade de expressão Mas você tá atrasado, aliado É melhor você parar porque você tá condenado Não, não é tigresa, deixa eu te explicar Porque eu vou arrancar seu dente com ele e faço um colar Cê entendeu qual é, que agora na parada Nós veio chegar já chegando fazendo a levada Porque cê tá ligado, chamo um oponente e eu não entendi É guerra de ego ou de MC? Mas cê tá ligado, tem na parada Que nós veio pra matar agora esses dois babaca Dois babaca não é guerra de ego, é cabuloso No caso eu só tô vendo a briga dos invejosos É isso que moleque, eu faço atropelo Faz um colar você não tá lá na era do gelo É, não tô na era do gelo Cala a boca mano, porque Agora não tem zelo Cê quer falar que eu sou invejoso na moral? Filho, eu tô quase chegando no nacional Pode parar na parada Só que agora na nevada Entendendo a rajada Só pensa em si mesmo Agora que tá lá fala de virar capa. capa yeah. Mas isso não é verdade Você só tá lá porque eu fiz uma caridade uh -huh. Entendeu, uh -huh. é Aqui eu sou verdadeiro uh -huh. Só a vaga pra não chover e o ano inteiro uh -huh. Sinão, olha só, eu vou falar Sabe por que na batalha eu vim pra ficar? Pô, disse eu sei Eu choro o ano inteiro e ontem você chorou Quando eu ganhei oh! ha, ha, ha, ha. Esses dois discutindo Nunca a meia. Lembrei do som do Jonga, aquele santa ceia Só que agora eu uso a referência na parada O ego matou os dois com a faca que os dois segurava oh! Oh! Tem, né? É isso que a gente quer ver, é amizade acabando mesmo. Um jogando na cara do outro. É isso.